Oi gente, eu sou Suzana da Animos e hoje eu vou dar três dicas essenciais que você precisa saber antes de passear com seu filhote para rua. Você não pode deixar de aplicar essas três dicas, essas três técnicas antes de sair com seu cachorrinho para rua, tá bom? Mas antes de mais nada, se você gosta desse conteúdo, se é útil para você. Curta o nosso vídeo, se inscreva na, no nosso canal, nas nossas redes sociais E compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar E que vai ser útil, vai ser bom para essa pessoa é, Esse tipo de conteúdo Se vai ajudar, por favor, compartilhe Então vamos lá, gente Passeio de cães filhotes Antes de mais nada, quando a gente tem um cãozinho, um filhote, primeira coisa, gente, consulta com o veterinário, né? Então, é, filhotinho, da mesma forma que a gente tem uma criança em casa e ela não passa pelo pediatra, tem todas as vacinas em dia, o filhote de cachorro é a mesma coisa. Então, temos um filhote em casa, consulta com o veterinário periódica, tá? De acordo com a orientação do veterinário. Mas, primeiro, tem que ter uma consulta para passar todas as orientações, todos os primeiros passos clínicos ali de cuidados que você precisa ter e um deles são as vacinas né geralmente um protocolo de vacina para filhote vai até mais ou menos o quarto mês de idade, tá? Entre o terceiro e o quarto mês de idade, você completa o protocolo vacinal do filhote. Esse protocolo ele é muito importante e é, e é importante a gente esperar para sair com o cachorrinho na rua justamente porque ele às vezes em contato com ambientes contaminados ou com outros cães que a gente não sabe como estão as vacinas, ou cães de rua ou cães de outras pessoas também que estão ali no passeio, ali no parquinho, no cachorro-roda. É como a gente não sabe é importante a gente aguardar que, uh, que o cachorro esteja com todas as vacinas em dia, esteja imunizado, tá? Pra você poder realmente proteger o seu cãozinho, o seu filhote, que é, é um bebezinho, né? Geralmente é um filhote, ele ele tá com, ele tem a imunidade um pouquinho mais delicada, né? ainda tá em processo ali de, de amadurecimento em relação é, a um cão adulto, é, a um cão idoso. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? Antes de mais nada, temos um filhote em casa, veterinário, protocolo vacinal, até o Final. Isso geralmente acontece no final do terceiro mês, o quarto mês de idade do filhotinho E a partir daí a gente está liberado para passear com ele Foi liberado o veterinário, segunda dica Gente, antes de pegar o filhotinho e já sair na rua com ele, todo feliz e contente Achando que ele vai amar o passeio E muitas vezes, claro, ele vai gostar porque são, os cães são animais sociais Eles gostam mesmo de ambientes diferentes, de pessoas novas, cães novos, né, fazer amizade e tudo mais né? e o filhote está muito aberto né? para esse tipo de, de, de contato né? e de aprendizado. Mas antes de mais nada, o que a gente tem que considerar? Que a gente precisa acostumar, antes de a gente colocar os acessórios no cãozinho, a coleira, a guia, a peitoral, a guia, é importante a gente apresentar esses acessórios para o filhote que nunca viu esses acessórios antes e não está acostumado a eles. Né? então o acessório o que, que é importante a gente saber gente o acessório para passeio é uma ferramenta criada pelo homem né o filhote quando ele nasce ele não tá ele não foi apresentado ainda esse acessório então e pode ser estranho para ele e filhotinhos que às vezes têm um perfil um pouquinho mais medroso um pouquinho mais receoso são filhotinhos um pouquinho mais é, é um mais tímidos, eles podem, diante a muita novidade, acabar ficando com medo e, e tomar medo do passeio. E não é isso que a gente quer, né? Então, qual que é a dica aqui? Tá com o filhotinho, tá programando pra passear, já tá com as vacinas todas em dia? Antes de sair, vamos apresentar a coleira e a peitoral, a, a, a guia e a coleira? E a peitoral, vamos apresentar todos esses itens? Então, o que, que a gente como é que a gente vai fazer? A gente dentro da nossa casa, a gente ainda não vai sair com filhote, a gente vai colocar primeiro a peitoral, a coleira vai, é, ao mesmo tempo que a gente coloca esse acessório, a gente vai observar se o cachorro tá se sentindo à vontade com aquilo, né, com aquele acessório, e a gente vai fazer uma associação positiva daquele item. Então, toda vez que você colocar aquele acessório, você vai associar ao mesmo tempo, de forma simultânea, a entrega de um petisco gostoso ou de uma comidinha gostosa que ele gosta, né, a ração, o alimento úmido, é, ou um brinquedo que ele mais gosta, ou até mesmo carinho. Então, toda vez que ele vira aquele acessório, ele vai associar com alguma coisa muito boa. Passou alguns minutos, pode retirar. E aí você vai aumentando esse tempo e vai habituando ele até ele nem perceber mais que ele tá sendo, é, é, tá sendo aquilo que tá sendo colocado nele, que ele tá ficando no ambiente de forma tranquila. Se você vir que ele tá esquecendo que ele tá com aquele acessório, show de bola, estamos alinhados. A mesma coisa com a guia, tá? E também passear com o cachorro. Antes da gente ir pra rua, por que você não passeia com o cachorro na sua casa? Né? Então por quê? Porque os estímulos são menores Ele já está acostumado com a sua casa Então ele só tem que se preocupar com aquele acessório Não com tudo que está em volta Então primeiro apresente os acessórios Coleira, peitoral e guia Na sua casa de forma gradual Para o cãozinho Para depois sair de casa Legal, apresentei? Suzana, ele está ótimo Ele está tranquilo, está adorando Está brincando, está comendo junto com os acessórios Posso sair? Pode Com que critério? locais tranquilos, não muito barulhentos, com pouco movimento tanto de pessoas quanto de cães, tá? Num primeiro momento, na primeira apresentação, é importante a gente observar, né? Lógico, eu não preciso nem comentar com vocês os horários, né? Então, pra qualquer cachorro, independente da idade, sempre horários onde o sol tá mais brando. Então, períodos da manhã bem cedinho, ou períodos no final da tarde, e locais assombreados de preferência. Por quê? Porque a gente precisa proteger o cão do sol também, do calor, sair sempre com um saquinho de lixo pra coletar as necessidades e também com água, tá? Então, vamos lá, vai passear vacinas em dia apresentar os acessórios e ambiente adequado para o cachorrinho poder passear, horários de sol mais ameno, local, locais sombreados, com pouca movimentação de pessoas, com pouca movimentação de cães, você vai apresentar tudo isso com ele por aí de forma gradual, lembra gente, ele nunca viu isso na vida, então precisa ser gradual para não assustar, principalmente com cãezinhos que tem o mesmo filhote, tem um perfil mais tímido, tem um perfil mais retraído, tem mais chance de se assustar, então vamos com calma, que ele vai adorar o passeio, tá legal? Depois vocês me contam o que vocês fizeram, o que vocês acharam, suas experiências, eu vou adorar saber aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, curtam o nosso vídeo, compartilham com quem vocês acham que esse conteúdo vai ser útil, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!